Boa, tão bom! Tão bom! Para si! Muito obrigado! Estes são os teus últimos trabalhos, Emílio. Este é o mais recente. Esta é o mais recente, a perla do estuário. Um, Emílio, antes de mais, bem-vindo ao Conversa do Sul e antes de mostrar esta perla do estuário lá para casa, deixa-me de dar-te os parabéns pelo um trabalho maravilhoso que fazes. Obrigado, é